Fala pessoal, muito bem-vindos, nesse vídeo vamos conversar sobre as 5 tendências na manipulação de imagens para 2023, um vídeo muito importante principalmente para você que está começando, que deseja encontrar um caminho e se dar super bem nesse ano. Espero que aproveite e vamos nessa pro nosso conteúdo. Tendência número 1, um, manipulação de produtos. Voltando para 2020 2021, um pouquinho do começo de 2022, a gente observou um excesso bem grande aí na manipulação para o futebol, o que, na minha opinião, necessitava de uma grande evolução. Era sempre muito limitado, sempre um personagem atrás, dois na frente, alguns efeitos de explosão, né? Não quis daí seja errado, você pode seguir com esse estilo pro resto da sua carreira, mas quando se tratada em um conjunto, várias pessoas fazendo o mesmo estilo de arte, aí é muito pouco artisticamente criativo. Mas aí chegou 2022 e essa galera começou a migrar para manipulação de produtos, o que não é mais ou menos criativo do que qualquer outro estilo de arte e também tome cuidado com as suas referências você não vai ganhar muito dinheiro, trabalhar com vigor, mcdonalds logo de cara e somente perseguir uma tendência, mas é bem interessante observar como que as tendências elas se alteram e se alteram muito rápidas, além disso também eu ando observando uma evolução do trabalho da galera então tá todo mundo de parabéns por essa migração tendência número 2, artes realistas durante todo o período da história da arte no mundo, a gente já observou diversos estilos pessoas que tentavam buscar um estilo mais distorcido, enquanto outros procuravam representar a vida real. Durante esse período, a gente observou que não existe nada errado, ou então certo. No mundo da arte, é somente que você curte o que você não curte, somente isso. E tudo isso daí também não significa que você deve representar somente o planeta Terra. Você pode estar fazendo um mundo utópico, um mundo cyberpunk, ou até mesmo algum outro planeta, mas desde que siga com as leis da física. São as leis da física que regem então tudo que a gente toca, tudo que a gente observa, e seguindo com elas na manipulação de imagens, aumenta muito a sua chance do telespectador compreender a sua história e comprar a sua ideia que é real principal. Antes da nossa terceira tendência, é muito importante que você deixe aí o seu like, o seu comentário para o canal continuar crescendo e eu trazer é sempre conteúdos novos, então para aí 5 segundinhos, clica aqui embaixo e vamos nessa terceira tendência que segue bastante com a nossa segunda inteligência artificial, esse deveria ser um vídeo à parte falando mais sobre a minha opinião, tem muita coisa para a gente aprender, debater, conversar sobre esse assunto, mas de forma resumida eu sou muito fã da inteligência artificial, mas eu também tenho um pouco de medo, não medo da própria inteligência artificial, eu torço para que ela cresça cada dia mais, porém medo da forma que a galera anda utilizando ela para a construção do seu portfólio e divulgação do seu trabalho, então tome muito cuidado você não está construindo uma manipulação somente com Colocando umas palavras no um programinha. Mas é indiscutível como a inteligência artificial anda crescendo cada vez mais, desde o seu nascimento ela já veio muito potente, né? E na minha opinião, a sua utilização deve ser feita para a busca de referências, comprovação de alguma informação, de luz, sombra, texturas, e você pode até mesmo estar construindo o um portfólio através dela, mas some imagens, faça personagens, cenário, partículas e depois adicione também a sua identidade visual. Portanto, tome muito cuidado, eu ainda preciso aprender bastante para ter uma opinião mais concreta, mas é um fato que a sua utilização deve ser feita de forma consciente. E se você não quer mais depender do Midjourney para a construção do seu portfólio, pelo contrário, você quer ter domínio de técnicas, ferramentas criar suas artes a partir das suas ideias. Então aprenda junto comigo dos meus cursos completos, acesse agora rafaelsano.com ou clique no primeiro link da descrição do vídeo e faça a melhor escolha como profissional nesse ano. TENDÊNCIA NÚMERO 4, MANIPULAÇÃO PARA RETRATOS. Quando comecei no mundo da arte em 2012 2013, eu era exclusivamente fotógrafo, e naquela época tinha um boom gigantesco também para ensaios fotográficos, as pessoas queriam elevar a sua autoestima. Naquela época a gente conversava também sobre aproveitar aquele momento, porque a qualquer hora poderia mudar, as pessoas poderiam perder o interesse, e hoje em dia acabou que eu não divulgo meu serviço como fotógrafo, eu gosto tanto de fotografia que eu não gosto de ganhar dinheiro com ela, me sinto muito bem ganhando dinheiro no mundo digital, então eu não sei como anda o mercado para ensaios fotográficos, mas de todo jeito a manipulação para retratos é uma tendência altíssima graças a diversas formas que nós temos hoje em dia para divulgar nossa imagem e também o nosso produto. Ou seja, eu acredito que a gente fez um belo serviço aquela época, elevamos o autoestima da galera e hoje eles possuem uma necessidade gigantesca de estar criando uma imagem profissional e conseguir vender os seus produtos, serviços na internet. Portanto, quanto mais formas tiver da gente divulgar um trabalho na internet, melhor para a gente mesmo que está produzindo eles. Eu sempre gostei mais dessa área de fazer retratos, trabalhar com pele pessoas, então é muito importante que todos saibam fazer um belo retouch e consigam apresentar uma imagem profissional de qualquer pessoa. E aqui para a nossa quinta e última tendência, artes multimídias. Para quem não sabe que multimídia é quando a gente soma mais de uma mídia. Quando eu tenho texto, eu coloco uma foto, uma foto eu coloco uma música, uma música eu faço motion. E hoje em dia, com as formas diversas que nós temos para apresentar alguma coisa na internet, nós temos algo super positivo, que é, você tem a escolha também de querer escutar, ouvir ou então ler. Porém, pelo contrário, o lado negativo é para o produtor, que não vai fazer somente aquilo que ele manja, aquela área que ele domina, mas sim expandir e adicionar um pouco mais de criatividade na sua arte. Somente o um exemplo, antes a gente observava o um infográfico, né? Uma tela preta e o texto na frente. Hoje a gente conhece pelos carrosséis e os carrosséis já vieram com uma certa evolução, colocando alguns elementos flutuantes, mas será que só isso é necessário? Eu acredito que não, e hoje a gente observa até mesmo os carrosséis com motion, ou seja, colocando alguma abertura e finalização de texto, luzes, transições e virulinhas que vão deixando o seu produto mais completo. Portanto, trabalhar com multimídia não é algo somente para 2023 e somente também na manipulação de imagens, mas para todo sempre e para todo estilo de arte. Bom galera, então essas foram, na minha opinião, as 5 tendências na manipulação de imagens para 2023, deixe nos comentários também a sua opinião, outras tendências que você pode estar observando, e isso vai acrescentar bastante no vídeo. E eu agradeço muito também pela sua participação. Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra em super breve.